A gente fecha, então, o conceito geral de campo elétrico falando sobre alguns aspectos bastante importantes que, que a gente deve perceber sobre esse campo. Primeiro ponto importante que eu quero chamar a atenção de vocês é a definição do campo elétrico. Ele é definido como força dividido por carga. Então, a unidade do campo elétrico vai ser unidade de força dividido por unidade de de carga. Okay? E no sistema internacional de unidades, a força tem unidades de Newton e a carga tem unidades de Coulomb. Então, a, a, a unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb. Esse é o primeiro, é o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção. O segundo, que eu já até falei antes, mas é super importante reforçar, é que o valor do campo elétrico não depende da existência da carga que eleinha. O campo elétrico existe independente de carga que linha ou não. O que ele precisa é da carga fonte para existir. E o valor do campo depende da, da posição que a gente está considerando em relação à carga fonte que dá origem ao campo elétrico. Isso aí a gente pode ver dessa equação aqui, ok? R é uma função de x, y e z, ok? E aí de novo, né? Campo elétrico é um campo vetorial, e a gente, né, esse, quando a gente escreve E sem o módulo aqui, a gente está se referindo ao módulo do vetor. E esse módulo do vetor é o que a gente chama de intensidade do campo elétrico. Vamos pegar aqui, então, de novo, a minha equação para campo elétrico. Okay? É, bom, isso aí já falei antes, ele é independente da existência da carga de prova, não aparece carga de prova, desse lado aqui, ok? Se não haver um campo elétrico, e agora né, vamos esquecer que a gente está falando em caso particular de campo de, de carga pontual, mas a gente pode criar campo elétrico, ok? E se a gente cria um campo elétrico, imediatamente a nossa carga de prova, se ela existir, ela vai sentir a força elétrica imediatamente, logo que for criado o campo elétrico dessa, dessa, dessa carga fonte aí, tá? É, a intensidade do campo elétrico, como a gente está considerando, né, é, para uma, uma carga pontual, tá, ela cai com o quadrado da distância. Tá, a da distância da, do ponto que a gente está considerando no espaço e a carga de prova. Ou seja, a gente nem precisa se afastar tanto do ponto, da, da, do ponto onde a carga de prova, onde a carga fonte está, para... O campo já decair a um valor muito menor do que perto da, da, da carga-fonte. Nesse caso aqui, para outros campos, outros campos elétricos podem ter outras dependências espaciais. E o que, que a carga de prova nos dá? Ela só nos dá uma medida da intensidade do, do campo elétrico. Okay? Sobre para onde o campo elétrico vai apontar ele vai apontar na mesma direção e no mesmo sentido da força que agiria sobre a carga de prova positiva. Vamos pegar aqui uma carga, uma carga fonte Q e uma carga de prova Q'. Okay? É, e vamos pegar a linha que separa esses dois, esses, essas duas cargas, porque é o que a gente precisa para definir o campo elétrico. Tá? É, a força que essa... Que essa, carga, que essa carga Q' vai sentir, uma vez que ela também é positiva, ela está para cá. E essa força é exatamente o quê? Q' vezes o vetor campo elétrico. Ora, Q' é um número positivo, então a força aponta no mesmo sentido do vetor campo elétrico. Então, posso desenhar um campo elétrico aqui, que vai apontar no mesmo sentido da, da força. Na mesma direção, no mesmo sentido. Por outro lado, se a minha carga de prova for negativa, a força vai apontar no sentido oposto do, do, do vetor campo elétrico. Ou né, o vetor campo elétrico vai apontar no sentido oposto ao da força que essa carga de prova sente por causa da minha carga-fonte. De novo, minha carga-fonte, minha carga de prova, agora é negativa, e a linha que separa né, essas, duas, essas duas cargas. Essa daqui é a carga, essa daqui é a força que age, então, sobre a carga Q'. Como, ela, como Q é positivo e Q' é negativo, essa força é atrativa, então ela vai tender a puxar a carga Q' em direção à carga Q. E o meu campo E é, vai estar para cá. Como é que eu vejo isso? Não é muito difícil, não. A gente pega e faz o seguinte. Q' vezes E, eu posso escrever em termos de módulo de Q' como Menos módulo de Q'. Por quê? Módulo de Q é sempre é um número que é sempre positivo. Então, né, e como a minha carga Q' é negativa, eu tenho que botar esse sinal de menos para poder ter esse número todo aqui negativo. Agora, esse menos aqui é menos 1 vezes isso daqui. Eu posso botar esse menos 1 onde eu quiser na minha equação. Em particular, eu vou botar aqui no meio da, da, de, de módulo de Q' e vetor é. Isso quer dizer que eu fico com. Q', módulo de Q', que é um número positivo, vezes menos E, é a força. Ora, então, quer dizer que o meu campo elétrico vai apontar no sentido oposto ao da força, como apareceu aqui, tá? Por quê? Você vê que tanto para a carga de prova positiva quanto para a carga de prova negativa, o campo elétrico aponta na mesma, di na, na, na mesma direção e no mesmo sentido. Por quê? Porque o campo elétrico é uma... É uma ele é criado pela carga de prova não depende nem da, não depende da carga querinha só da carga de prova